Está começando mais um episódio do Chunk Inovação em Foco. E no episódio de hoje vamos falar novamente sobre o tema imobility. E, e claro, a gente tem que trazer um assunto um pouquinho diferente. E para isso hoje trouxemos o nosso grande convidado Conrado Diniz. O Conrado ele é engenheiro mecânico formado pela Unisociesc. Eu sei que você não começou na Unisociesc. Depois você vai me contar um pouquinho sobre não. isso daí. <risos> Com MBA em gestão empresarial pela FGV. Atualmente CEO da Mapal do Brasil. Diretor também da CIEMG, Cieng. muito bom, muito bom, que é o Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais Isso. e diretor de gestão e projetos da Fieng Jovem. Uhum. Possui mais de 20 anos de experiência no mercado metal mecânico, uhum. usinagem, entre outros, né, Com Coincidentemente, rápido. mesmo tanto que você tem, né? Pois é, exatamente. <risos> e o tema de hoje, a gente vai falar sobre as novas tendências das ferramentas e usinagem e suas aplicações. Acho que todo mundo deve estar perguntando assim, tá, mas o que, que tem a ver... Ferramenta de usinagem com e-mobility. Acho uhum. que essa é uma dúvida que muitos perguntam. Sim. Conrado, seja muito bem-vindo ao nosso podcast uhum. e a palavra é contigo. Obrigado, Mário. Obrigado mesmo, obrigado pelo convite. E já te falei pessoalmente, mas né, novamente, parabéns pela iniciativa, acho que é importante, né? Inovação é, é sempre bom falar e, e muitas vezes tem. Os, os paradigmas que as coisas é, chegam pra gente em notícia E é sempre bom ter a, a ponto de vista de pessoas diferentes no mercado né? A gente é... A Apol trabalha, e a gente trabalha, você também, né, com inovação há 20 anos e, e é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado. E aquilo lá que a gente sempre fala, né pessoal, a inovação é, tem que estar presente no nosso dia a dia. Se a gente quer que a nossa indústria ela siga o caminho próspero, uhum. nós somos os provedores de inovação. Uhum. E trazer essa inovação para o mercado brasileiro, aquilo que a gente vê lá fora, eu acho que é um caminho sem volta, né? Para o sucesso das empresas aqui, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente estava até, depois a gente pode falar um pouco, mas a gente estava até conversando agora um pouco com uma pessoa de, relativo a um evento que nós fizemos semana passada, uma convenção de vendas da Mapal, que foi, voltou a ser presencial, e que o nosso tema o foco foi produtividade. Né? E não tem como falar de, de produtividade sem falar de inovação. Né? A gente até visitou alguns lugares bacanas para tirar um pouco do, do foco, mas é... Visitei aqui agora há pouco né, o, o showroom da Shunk, que fala muito sobre inovação, então é muito bacana, é um prazer estar aqui. Muito bom, Vamos mas lá. antes, para a gente apresentar a, o, o que a gente vai falar hoje, é muito importante a gente falar primeiro quem que é o Conrado e quem que é a Mapal. Um breve resumo aí, Conrado, fala um pouquinho sobre você. Você já, a gente já falou bastante aqui da sua formação em engenharia mecânica, uhum. diretor daqui, diretor dali. Fala um pouquinho sobre você e fala também quem é a Mapal para o nosso público aqui conhecer vocês. Claro, claro. Bom, antes de mais nada, antes do Conrado, né, CEO da ou seja o que for, eu sou pai do Benício, é, meu filhinho de dois anos e meio, sou o marido da Luísa, minha esposa, que está comigo aí a Muitos e muitos anos, eu não vou nem ousar falar a quantidade de tempo, mas... É você não com eu. Mas <risos> né? eu vou errar <risos> e, e não fica legal, mas já tem é, mais de 15, 16 anos que a gente está junto. É, isso, é para mim, é o mais importante. Né? Tenho pais fabulosos que me deram uma educação muito boa, sou privilegiado por isso, desde educação de base, que acho que é o que, infelizmente, tanto falta no Brasil. Eu sou privilegiado por ter isso, não nasci de uma família rica. Uh, mas sou rico em educação, acho que isso é importante. Isso é o primeiro principal legado que meus pais deixaram para mim e eu pretendo deixar, obviamente, para o meu filho. Né? Uh, como você falou, eu estudei em engenharia mecânica, eu me formei na Unisociésc, mas eu estudei cinco anos na UFMG. Né? Eu sou, de, sou mineiro de Belo Horizonte. Quase ninguém percebeu pelo sotaque. Né, Quase pessoal? ninguém percebeu. <risos> mas uh, estudei, né, como eu falei, na, em engenharia mecânica na UFMG. É, trabalhei na Amapau, o meu primeiro emprego foi na Amapau, é, entrei um pouquinho depois de um outro estagiário que entrou na Amapau, que era no escritório de engenharia aqui de São Paulo, né? Pois é, nem sei quem é esse cara, eu <risos> não, Nem conheço um, essa pessoa. Né? então, para quem está escutando aí, eu trabalhei junto com o Mairo. na verdade, fazia a mesma função isso há 20 anos atrás, eu lá em Minas e ele aqui em São Paulo, nós dois como estagiários, depois cada um seguiu um rumo diferente, mas nós trabalhamos muito tempo juntos né, na Amapau. É... E depois de quatro anos na empresa, eu acabei uh, saindo, participei de um processo de trainee, de uma outra, saindo do mercado de, de usinagem, fui trabalhar uh, com uma empresa multinacional de siderurgia, num processo grande de trainee, é, fiquei ele três meses e falei, não, não é isso para mim, eu preciso voltar para a área de usinagem, que é o que a gente tem na veia. Né? E então tive um convite para trabalhar numa outra empresa alemã que estava abrindo no Brasil, da área de gerenciamento e engenharia e usinagem, é, e aí eu mudei para Joinville. Fui morar em Santa Catarina. Na época até a Luísa, minha esposa, a tua esposa, foi morar comigo na época para lá. É, e a gente... Eu fiquei ali durante sete anos. Né? E lá... Por que, que eu me formei na Unisociesc, né? Porque quando eu transferi, eu mudei para Joinville, faltava seis meses para eu me formar na UFMG. E, cara, tem hora que você tem que dar as loucuras, quando a gente está novo, a gente tem que fazer mesmo. E então, o seu diploma lá. só é da Unisociesc, mas a Exata... maior parte do seu curso é. foi, foi em Minas. Exatamente. Já era mecânica na Federal, é, era o curso noturno, então são cinco anos e meio de curso, e eu é. fiz cinco anos lá. Então, os últimos seis meses, acabou se tornando um ano e meio, por é. uma questão de grade curricular, eu me formei na que é onde eu aprendi bastante, tive excelentes professores e... e... E tive inclusive a oportunidade de fazer o meu TCC dentro da Tupi, que é um, hoje é um grande cliente da Mapal, fiz muitos relacionamentos lá dentro, então é muito bom, mas realmente meu diploma, é, com orgulho sim, é da Ciesc, lá de, lá de, de Santa Catarina, né. É, e depois disso, enfim, trabalhei em, outras, em uma outra empresa alemã também, é, de, do, do ramo de usinagem também, de fixação. É, sempre tive muito contato com a Mapau, sempre tive muitos amigos. A Mapau uma empresa, sou suspeito para falar, uma empresa sensacional para trabalhar. Você trabalhou lá também uhum. sabe disso. É, sempre fui, fui cliente da Mapau durante uns 5 anos, fui concorrente da Mapau durante um ano. Em 2014 voltei, tive o convite de voltar é, e oportunidade também no sul do Brasil, como gerente de vendas. Né? No começo a gente trabalhava na engenharia. Uh, e eu sempre tive a, o acordo com o nosso antigo chefe, o Sidney Paiva, com quem tenho tanto apreço, de voltar para Minas algum dia. Tinha tensão de forma a família, enfim, e Belo Horizonte é a minha terra, por mais que eu amo Joinville e gosto muito de São Paulo também, mas morei aqui em São Paulo um ano, né, durante quando eu trabalhei com em outra empresa. É, e voltei em 2017 numa oportunidade para cuidar da produção. Então saí de vendas, fui ser gerente industrial. E eu falei, putz, será que isso vai dar certo? né Eu acho que deu, porque depois, os três anos depois, eu fui ser diretor industrial. E é, há dois anos e meio, né em 2000, e... na verdade, três anos, quase três anos, eu tive a oportunidade, um do Sidney Paiva se aposentou e eu me tornei então o CEO da Mapau do Brasil. Então é uma história aí de quase 20 anos na Mapau do Brasil, para eu ficar um período fora. Né? Mas essa basicamente, é basicamente a minha história um pouco profissional e educacional. Depois aí entra a parte do CIENG. Né? Nos últimos dois anos eu tenho sido bastante atuante na Federação das Indústrias de Minas Gerais, na FIENG. E ali eu tenho tem algumas cadeiras, entre elas você comentou, o Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais, é, que eu foi incluso na chapa do ano passado, né? a gente entrou, eu entrei como diretor, que é um centro que faz a integração tanto da indústria quanto dos fornecedores e a cadeia produtiva e, da e indústria. O que, e o que é legal da, da FIENG é que ela tem investido muito em tecnologia da indústria 4.0, né? Muito, cara. Então, a gente, é, para quem não conhece, eu até sugiro que, que pesquise na, na internet, a gente pode até deixar um link, Isabela, depois a gente coloca uhum. um linkzinho na nossa. Uh, na nossa bio lá. Sobre a FIENG, a FIENG uhum. é, realmente é uma referência hoje em relação à indústria 4.0, suas aplicações. Sim. Então, se você quiser conhecer um pouquinho de como uhum. a indústria 4.0 é real na indústria, a FIENG acho uhum. um local interessante. Sim, não sem dúvida. E, inclusive, nós tivemos semana passada... Né, que eu comentei na nossa convenção de vendas Um dos dias foi dentro do Centro 4.0 do Senai Acho que você conhece Sim. lá em Minas Que é, é acho que o principal centro de educação da indústria 4.0 da América Latina É o maior, tanto em questão de investimento Mais de 60 milhões de reais investidos só ali é, Por exemplo, se não me engano, eu estava escutando os últimos podcasts Teve um rapaz da, da UR aqui, né, da Sim, Universal Robots é. uh, O Senai de Minas comprou, se não me engano, 60 robôs colaborativos Ou 50 e poucos deles para as escolas, ou seja, são escolas que já têm robô colaborativo, né, então isso realmente é um privilégio da de Minas Gerais e do Brasil, né, e, então, além disso eu tenho cadeira no Conselho de Relações de Trabalho da FIENG hoje, eu participo, é, o FIENG Jovem é um programa sensacional, que eu tenho participado cada vez mais, de, é um programa de formação de liderança associativistas, é, hoje já são mais de 160 membros de em Minas Gerais, 160 indústrias que a gente passou para esse ano, é, e, e, e é muito interessante, a gente se encontra quinzenalmente é, eu ainda me considero jovem, né? já estou no, quase no limite ali para sair, porque nós, dentro do regimento tem o um limite máximo de idade para entrar, eu estou ali nos, nos últimos anos, mas ainda estou, então eu sou jovem. Né? É, por sorte que eles não sabem a sua idade. <risos> Mas não denuncia a minha, porque a sua está quase perto A gente está perto, igual, a gente, tá perto, né? a gente tá perto. Conrado, assim, a sua história é muito interessante e eu acho que, que tem um pouco a ver do que a gente vai falar sobre hoje, que é inovação, é sobre uhum. como a gente vê o, o, o andamento do, do nosso trabalho voltado para a indústria. Né? Então, uhum. é, eu vejo que você... Também tem como a Amapau, também tem um, um, uma preocupação de como que vai ser o futuro da nossa indústria como um todo, né? Uhum. E depois a gente volta a falar sobre a Amapau, mas vamos, vamos falar um ponto muito importante. Quando a gente fala de ferramenta de usinagem, uhum. que você está sempre trabalhando com isso, as, as inovações elas, elas estão presentes. Uhum. A gente fala de ferramenta de usinagem e a gente vê as novas tendências da nossa, do, do setor metal mecânico, do setor automotivo. A gente fala de mobility, a gente fala de impressão 3D, a gente fala uhum. é, de tudo isso em conjunto dentro da produção. Uhum. O que, que vai ser da ferramenta de usinagem no futuro uhum. se a gente fala de impressão 3D, e mobility ou seja, a usinagem ela vai diminuir? Qual que é a sua visão em relação a isso? É, minha visão é que não, não vai diminuir, ela vai se transformar. Tá? Inclusive, essa mesma pergunta, é, por coincidência, no, no sábado a gente estava, é, sábado passado a gente estava no centro, da indústria, centro de Inovação e Tecnologia do SENAI, de Minas Gerais, não sei se você conhece, é sensacional. No laboratório, no Instituto de Metal Mecânica, e eles estavam mostrando pra gente lá que eles desenvolveram um robô de solda MIG para fazer impressão 3D por solda, né, que impressão 3D não é nenhuma novidade, mas a grande diferença é que eles fazem isso como robô, então o tamanho da peça que você vai fazer para impressão 3D depende do tamanho da alavanca do robô, né, então tem um robô de 3, 4 metros, faz uma peça de 8 metros por exemplo, de diâmetro, né, então e aí um dos nossos vendedores comentou perguntou para o cara, pô, com isso aqui então vai acabar a usinagem, né, e aí o que nós conversamos é que não, não vai acabar vai mudar, porque, obviamente, eu não vou ter o mesmo volume de remoção de material por exemplo, de aços, enfim, só que o que tem acontecido é que cada vez mais você tem altas ligas, ligas especiais, ligas de alta resistência e uma exigência cada vez mais, em componentes de altíssimas rotações de trabalho, enfim, uma exigência cada vez mais de acabamentos superficiais muito precisos e, e é, extremos em materiais exóticos, em superligas. E isso demanda muito de ferramenta, tanto de tecnologia emplacada quanto de consumo em si. Então, assim, é claro, vai mudar muito está mudando e vai mudar completamente. Na própria indústria automobilística, que é onde a Amapau tem o seu principal mercado né, de ferramentas de usinagem para a indústria automobilística, é, vai mudar completamente. Né? É, tendencialmente, no mercado da indústria automobilística, deve reduzir um pouco o consumo, sim, de, de usinagem, de ferramentas, nesse mercado específico, mas você tem outros mercados que estão em crescimento e aí que geram, tendem a compensar. Por exemplo, Aerospace, a indústria médica está evoluindo demais, Uh, por exemplo, uma coisa que há 30 anos atrás praticamente não tinha no volume, 20 anos, até menos a indústria eólica é, hoje tem um volume de usinagem muito grande que há 20 anos atrás não tinha, então uma coisa compensa a outra de forma geral, o mercado de usinagem na minha visão não vai reduzir, ele vai aumentar mas ele vai se transformar, e nós, fabricantes de ferramentas, o players desse mercado, a gente precisa acompanhar essas tendências. É, e, e o que é muito legal, quando a gente fala de mobility, a gente tem uma, tem uma questão bastante importante, que é em relação ao carro ser mais leve, né? Uhum. Então, é, antigamente, acho que todo mundo aqui lembra, quando a gente pegava o um motor do, vamos dizer, do Fusca, desses outros carros uhum. aí, a gente tinha tudo de ferro fundido. Então, o Fusca, que era pequeno, pesava quase duas toneladas, uhum, né? Uhum. Hoje em dia, você tem carros muito maiores, pesando uhum. abaixo de uma tonelada, por conta... Cada vez mais acho que a gente tem falado de eficiência energética, né? A gente ouve Sim. eficiência energética em todo lugar. É. Então, é a preocupação com o consumo e tudo mais. E quando a gente fala de carros elétricos, acho que mais ainda. Uhum. Porque acho que o maior, o maior peso que você tem dentro de um, uhum. do, de um carro elétrico são as baterias. E aí Sim. você precisa economizar... Em relação uhum. aos materiais que o, que o veículo ele é Sim. construído, para que, é que você tenha uma autonomia maior e que você consiga atender essas demandas. Acho que vocês têm visto muito isso quando a gente fala de processo de usinagem voltado a essa linha de, de veículos elétricos, não tem? Sim, demais. E, e nessa parte de elétricos, você tem. Assim, como você falou, a tendência de redução de peso de um carro é algo extremamente necessário, porque quanto menos peso, menos energia consumida para movimentar aquilo. Né? Por isso uhum. que. É, uma coisa que eu vejo que é uma tendência muito grande que na Ásia e na China principalmente é muito forte são as pequenas scooters, as bicicletas elétricas é, que hoje no Brasil a gente ainda usa a locomoção para uma pessoa se deslocar um carro a combustão um carro grande, né, de, sei lá, quase uma tonelada é, na, na China por exemplo, para fazer o mesmo deslocamento o pessoal usa uma bicicletinha elétrica, uma scooter de, de 30 quilos, 20 quilos, nem isso, muitas vezes né? então isso, ou seja, consome muito menos energia hoje de manhã mesmo eu estava num, num cliente, fabricante de motores mas motores a diesel grande é, e Comentando o um motor mais antigo e o um novo, né, o bloco do motor mais antigo, um motor bem grande é, pesava Pesa ainda, né, produzido hoje, 600 kg O motor mais novo, o bloco pesa 240 kg Os dois são blocos de ferro, um é de ferro é, fundido cinzento, mais comum E o outro é o ferro fundido vermicular né? Você deve conhecer certamente qual, que é, qual que é a diferença, por quê? Porque o ferro fundido vermicular tem características mais maleáveis né, e, e, características É um, é um, um hipermaterial vamos falar assim, que permite fazer com as mesma, mesmas dimensões finais é, é, e mesma capacidade, até capacidade até maiores de, de, de combustão, com paredes muito mais finas. Então, o motor fica muito mais leve. Legal. Porém, esse material é muito mais abrasivo. A usinabilidade, é uma palavra bonita que a gente fala, é muito pior. Ou seja, nesse novo bloco, por exemplo, você gasta muito mais ferramenta do que no antigo. Esse é um exemplo. É, pessoal, só para quem não conhece muito sobre usinagem, usinagem é a... Como que a gente pode traduzir usinagem para um, um leigo? Vamos imaginar o seguinte, pessoal. A gente tem um material e a gente tem uma ferramenta. A uhum. ferramenta vai lá e vai cortar esse material. Uhum. Tem alguma tradução melhor ou, ou algo que você colocaria? Eu gosto de, de, de falar, quando perguntam pergunto o que é usinagem, né? Falou falo assim, ó, todo mundo faz usinagem em casa. Quando você tem que pregar um quadro na parede, você não pega uma furadeira com uma broquinha na ponta, fura um furinho ali para depois colocar buchinho, parafuso e pegar o quadro? Então, quando você fez aquele furo na parede, o que é usinagem? Você está usinando um tijolo. Né? Então, usinagem de metais, que é o nosso caso, né? é fazer a mesma coisa em peças extremamente complexas, automobilísticas, aerospace, seja o que for, que é remover material pra, de uma peça bruta para ter um outro formato que você quer. E, pessoal, para quem está escutando a gente também, depois quem, quem vai ver a gente... É, quando a gente fala de indústria automobilística, me corrija se eu estiver errado, é, muitas vezes a gente está falando aí de uma ferramenta se atualizando em comparação a outra para ganhar um segundo durante a usinagem. É, um segundo é muito já. Exatamente. Né? Muitas então, vezes é, é décimos de segundo. Vamos vamo imaginar o seguinte, é, o, o Brasil está produzindo hoje uma média do quê? de 2 milhões de veículos ano. É, o ano passado foram 2.200. Dois 2.200.000, dois, dois mil, dois é. né? Mas vamos multiplicar isso para o mundo todo. Uhum. Vamos imaginar que um carro tem pelo menos aí três, três cilindros. Uhum. Três cilindros são três pistões, três bielas. É, uhum. Temos eixo de comando, eixo de viabrequim. Uhum. Multiplica isso ve vezes a quantidade total. Olha a quantidade de peças que são produzidas diariamente. Tudo isso é usinado. Sim. Então é. Tudo bem, isso daí vai ser não não vai ter mais talvez o um motor a combustão, uhum. mas nós vamos ter o quê? Talvez. Talvez, exatamente, a gente vai falar ainda sobre isso. Nós vamos ter o quê? Outros produtos que também tenham que ser usinados, Sim. né, Conrado? Com certeza. Quando a gente fala de um veículo elétrico, então vamos comparar motor a combustão com, com um, um veículo movido a combustão e um um veículo movido eletricamente. Uhum. Quais são as grandes diferenças de um para o outro? Então, a, a gente uma, estuda bastante isso, é, porque como né, a gente não falou muito ainda, mas a gente é uma empresa fornecedora de ferramentas de usinagem e hoje ainda 80, 85% do nosso mercado é a indústria automobilística. Né? E desses 85%, quase que 40 ou 50% é o powertrain, que a gente fala, que é o que? O motor e o sistema de caixa de câmbio, e a marcha. Né? É... E isso é o que vai mudar basicamente. Então, por que é uma pauta tá tão forte estudando tanto essa mudança de mercado do combustão para eletrificação, enfim, porque impacta muito o nosso negócio. Né? Então o que, que mais muda? Sistemas de freios, por exemplo, de um carro, combustão para elétrico, muda? Muda um pouco, mas não muda tanto. O que muda é que você agrega muitas vezes uma captação de energia para retroalimentar a bateria. Mas o sistema básico de freio não muda, é a mesma coisa. É, isso é basicamente o sistema eletrônico que vai é. dar para você fazer o, a Exatamente. recuperação de energia. O sistema de freio, freio de um Tesla o freio de uma Mercedes é a mesma coisa, basicamente. Né? Entre outras coisas, o sistema de direção não muda basicamente nada, né? Agora, o sistema de powertrain, sim, motor muda completamente, você sai de um motor de mais de mil componentes, que é na média, vamos falar, um motor de combustão interna, é, dependendo do motor, um motor de 200, 150, 300 componentes, que é um motor elétrico. Né? Além de ter menos componentes, ele, o tamanho é muito menor, né? E... E aí o que agrega? A questão de transmissão. Não, praticamente não tem, né? O motor elétrico ele, ele, ele é autovariável variável, né? Na questão de rotações e torques e tal, ele se compensa em relação a isso. E o que agrega é a questão da bateria. Né? Hoje o carro, como se fosse normal, ele não tem é, sistema de baterias, né? não do tamanho que precisa. E isso agrega no carro elétrico, que a grande dificuldade hoje do carro elétrico é a questão da bateria, que é muito pesada. As tecnologias de bateria estão evoluindo muito, né? mas ainda precisa evoluir bastante para ser... Uh, Ser totalmente sacramentado do meu ponto de vista para ser viável aí De forma geral, mas aí tem outras coisas Porque aí eu vou só dar um, adiantar Um pouco, não adianta você ter um carro elétrico Lindo, maravilhoso, que não polui mas você pega esse carro elétrico e coloca na Europa, que para você abastecer a bateria, você está queimando 70% de carvão ou de carvão mineral ou petróleo, aí, ok, é, qual esse, que é? É, é? Essa é uma discussão é, longa, Essa né? discussão, então, é a grande discussão. Também como que a bateria vai ser produzida, como que ela vai ser reciclada é. reciclada. A gente estava olhando recentemente... É, em relação à Tesla, né? A Tesla tem um, tem um ciclo de, de recuperação de todas as baterias. Ela é produzida, então ela entra num, num ciclo de reciclagem e retorno do mercado. Uhum. Então ela vira um, uma... Um, além de você fornecer a bateria para o carro novo, você recicla essa bateria uhum. para fornecer ela novamente no mercado. Então, assim... Eu vejo isso como uma tendência, mas de novo, é, é, é bom depois a gente até mencionar como é que está a evolução disso daqui aqui no Brasil. Uhum. Porque uma Sim. coisa a gente fala sobre Europa, como, uhum. como a gente está vendo, a Europa, uhum. Estados Unidos, como a gente está vendo isso daí é, aqui no Brasil. Mas falando sobre, sobre os carros elétricos, a gente falou um pouquinho sobre as, a, os diferentes materiais. né? Uhum. Como é que tem evoluído as ferramentas de usinagem? Uhum. Para os novos materiais. Lá atrás, todo, eu acho que as pessoas, quem, quem tem um pouquinho do, do conhecimento de usinagem, uhum. lembra do aço rápido, né? Uhum. Aliás, eu acho que todo mundo aqui, ó, quem já furou uma parede, já utilizou o aço rápido Para furar a parede, certo? Com certeza. Mas na indústria a gente fala de outros outros materiais. Então a gente uhum. fala de metal dura, a gente fala de PCD, CBN, uhum. e eu acredito que devem ter outros materiais mais novos aí que é. eu estou um pouquinho desatualizado sobre é. isso. Mas o Conrado está aqui justamente para trazer. Uhum. O que, que a gente tem de mais moderno? em relação a materiais para a usinagem desse, é, desses novos materiais, essas Sim. novas ligas, o Conrado? Sim, é É como você falou, né? todo mundo já uh, usou uma broca de aço rápido para furar uma parede, qualquer coisa, e meu pai sempre fala, não, broca boa é broca de vidia, né? que quem usa para furar, é furar madeira, enfim, a broca de vidia é que era boa. E a vidia é um material bem antigo, ainda utilizado para ferramentas manuais e que evoluiu para o metal duro. Né, que é um carbonete de tungstênio, umas ligas, enfim, é, e hoje o metal duro, ele que é feito por metalurgia do pó, né, a sinterização, para quem conhece pode pesquisar um pouco a mais aí, é, tem evoluído bastante e tanto no, no substrato dele, nas composições, aí em altas composições, quanto principalmente nos revestimentos, né? É, então hoje a gente tem a Mapó trabalha basicamente assim, resumindo com quatro materiais, né? Materiais base, o metal duro com Inúmeras varia variações de revestimento, né, que são micro camadas de titânio, enfim, de outros materiais, até de diamante que coloca por cima. É, o PCD, que é o nosso, inclusive um dos nossos carro-chefes, né, que é o perdão, diamante policristalino, é, que é diamante industrial, né, um carbono puro. É basicamente um diamante, só que não dá para você colocar num anelzinho, né? Que não tem esse mesmo valor. Mas é que é um material muito duro, né? Então tem uma resistência muito alta. É, tem o CBN, que a gente chama, que é o nitreto cúbico de boro, que é um outro material sintético também fabricado é, por sintetização especificamente para usinagem de ligas de alta dureza. E aí estou falando de, de materiais assim, de 60, 70 ROC C, de dureza aços, por exemplo, né? E as cerâmicas... Que são materiais cerâmicos, é igual uma cerâmica de, Muita gente tem algumas que tem faca de cerâmica né? uhum. É o mesmo material, aquela, que é sensacional Ela não perde afiação nunca nunca né? Não sei se você já teve, tem a faca sim. de cerâmica Eu tenho uma que, só que ela é muito frágil Ela tem tudo, tem vantagem e desvantagem Eu tinha uma que é, pessoas lá de casa utilizaram E lascaram as, a, a faca eu, fiquei louco da vida hoje ela está só eu posso utilizar a minha faquinha de cerâmica mas esses materiais cerâmicos também para usinagem de, de, de ferros fundidos e de materiais mais endurecidos o que tem mais evoluído mas isso não é nenhuma novidade o que tem mais evoluído recentemente é, principalmente na parte de do, do diamante policristalino que são hoje o que a gente chama de diamante quase que natural então você tem é, são são composições de diamante que ele tem formatos diferentes que ele não é da, é, da mesma forma, que ele tem menos de 1% de material ligante. Então, ele chega praticamente no mesmo, na mesma dureza de um diamante natural, porém, ele é possível de, de usinar, de, de, de afiá-lo, né? É, para chegar numa composição. E, e também, ele tem um custo muito mais, ba mais baixo do que o diamante natural, obviamente. É, e para que é a utilização disso? Principalmente para usinagem de alumínio, de materiais não ferrosos. E isso tem crescido cada vez mais. É, Principalmente você falou né na indústria, no e ou no aerospace, porque o alumínio é um material muito leve, hoje você tem altas ligas de alumínio que são extremamente resistentes, é leve e resistente, né, resistente a torções, enfim. Uh, e aí só que você parte de um, uma peça muito grande, com uh, blank inicial, vamos falar assim, tem, sei lá, 200 quilos, e você vai usinar, depois de final, finalizado a usinagem, você tem uma peça de 15, 20 quilos. É, tem, tem um caso muito interessante também na indústria... É, aeroespacial de um, de um fabricante de, de, de, de aeronaves que normalmente a taxa de remoção de material é de 97%. Sim. Ou seja, se você pega um bloco de 100 kg, ele termina com 3 kg no uhum. final. Então, tudo isso aí é cavaco que é gerado. É. Então é material sendo removido. Então imagina você Uhum. que é uma ferramenta que você não tenha rendimento uhum. imagina você ter que ficar trocando a ferramenta é. durante todo o processo então por isso que é necessário esse tipo de ferramenta, esse tipo de, de, de liga de PCD Sim. no caso, mas evoluída. Você né? pegou o ponto chave né? Porque você vai usinar com metal duro, por exemplo você pode usinar da mesma forma, só que você vai ter que parar várias vezes a usinagem durante a usinagem daquela peça para trocar a ferramenta pelo desgaste e também você não vai conseguir ser tão rápido com o PCD você trabalha em rotações aí altíssimas de 40, 60 mil RPM e você consegue usinar mais do que uma peça inteira sem precisar trocar então para quem trabalha com usinagem sabe a importância disso e são tipos de peças que cada vez têm aparecido mais então é como eu disse no começo né a usinagem não está diminuindo ela está se transformando e a gente tem que entender para onde estão esses para onde a tecnologia está indo para a gente poder acompanhar o mercado obviamente não muito bom e aí a gente fala também por exemplo é, a gente falou de usinagem de de matéria você falou do ferro fundido vermicular que a gente eu sei que é uma que é uma liga bastante é, abrasiva uhum. mas a gente também fala de outras ligas por exemplo o titânio sim o titânio ele tem uma densidade é, bem baixa mas ele tem uma resistência extremamente alta né sim então é a gente por exemplo quando a gente fala de um avião o avião tem várias, vários componentes que são, que utilizam ligas uhum. de titânio do, durante a sua composição. Certo, Conrado? Certo. É, Estou até com alguns materiais aqui que eu separei. A Mapó tem trabalhado, estudado muito essas áreas. Do e mobility, usinagem que a gente chama de materiais exóticos e leves. Né? Que é o titânio, que é o alumínio. E, por exemplo, a fibra de carbono é outro também que a gente pode falar. Mas você falou muito bem o titânio. A MAPOL, inclusive, recentemente lançou é, algumas linhas de produtos específicos para usinagem de titânio. Tanto furação, fresamento, e alargamento. E, e para isso, no caso do titânio, a gente usa os met o metal duro, né, com altas ligas de metal duro bem específicas, e o principal ganho nisso, é a evolução do material, é o revestimento. Então a gente tem tantos então, revestimentos CVD, que é o Chemical Vapor Deposition, é, com camadas muito espessas e bastante resistentes, porque qual que é a grande questão do, do titânio? Ele é, além que você falou, ele é, ele é leve, tem baixa densidade, mas ele é muito resistente a calor. Né, ele tem altas ligas, ele resiste muito ao calor. E aí, então, é se você passa todo esse calor que é gerado durante a usinagem, passa para a ferramenta. Passa né? para a ferramenta. É. Como é bom conversar com um especialista também na área, né? Pouquinho. <risos> Pouquinho, pouco. nada. Esse cara já me ensinou muito. <risos> para quem não sabe, a gente trabalhou junto na Amapau, Né? A gente falou no comecinho. Aprendi com esse cara bastante. E... E aí a gente tem as, os revestimentos tanto de CVD quanto os revestimentos de diamante. Tem uma tecnologia ma mais recente que você não precisa fazer toda uma ferramenta de diamante mas um, uma camada de 15, 20 microns ou às vezes menos de diamante por tecnologias que a gente chama de SP3, já ouviu falar do SP3, é, que aí tem permitido até para os usagens de, de titânio também conseguir ter de, de, é, é, maiores que a gente chama de volume de remoção de cavaco. Ou seja, é tirar muito cavaco no menor tempo possível é, e na usinagem de titânio a gente fala que o custo da ferramenta ele é relativamente menos importante porque é, se, eu, se, eu, se custa a pastilha custa 40, 50, 100, 150 reais claro que é importante para o cliente, mas o o custo final do tempo de usinagem daquela peça é enorme. Sem contar o custo do material, né? Sem contar o custo do material. Imagina, imagina o... você trabalhar com uma ferramenta que não é adequada e você matar uma, um é. bloco de titânia, né? Exatamente. Então, é, então você, você imagina, por do... exemplo, o, o, a gente fornece algumas peças, algumas ferramentas também, por exemplo, para usinagem de, que a é gente chama da árvore de Natal, né? O nome, que são peças da indústria petrolífera. Né? Então, às vezes você está fazendo uma, uma peça que a peça no final custa um milhão e meio de reais. Uma peça. Né? E ele fica ali semanas na máquina para usinar, e no finalzinho do, do, do processo de usinar, você vai largar um furo, vai calibrar um furo ali. Um furinho, sei lá, o que a gente chama, de um 20H7, né? com a tolerância justa. Se aquela ferramenta falhar, o custo de retrabalho, a não joga aquela peça fora, você vai retrabalhar, mas o custo de retrabalho daquilo, ou o custo até de refugar uma peça, imagina, é uma peça de um milhão e meio de reais. Muitas vezes é maior do que o custo de uma ferramenta. Muitas vezes. <risos> <Exatamente. risos> né? Então, são centenas de vezes maior, então por isso que é bem importante isso. E aí que eu falo, a, gente, a usinagem está mudando, ela não está acabando. É, o que, o que a gente tem percebido, isso é muito legal, né? É, a gente fala muito isso também no, com os nossos clientes, é, que... Os clientes que não se inovarem, eles vão ficar pelo uhum. caminho, porque antigamente a gente o, o, o, a pessoa que tinha a sua ferramentaria ali pequenininha, com uma, duas máquinas, ele estava uhum. competindo com o vizinho dele, que também tinha uma, duas máquinas uhum. ou três máquinas. E ele estava ali competindo, ah, hoje eu faço um preço menor, eu, uhum. você faz o um preço menor e no final todo mundo ficava feliz. Hoje... Até mesmo esse pequenininho, ele não está competindo mais com o vizinho Sim. dele, ele está competindo com a China, Contudo. com a Índia. A, a globalização, ele é. trouxe grandes vantagens, uhum. mas também trouxe essa competição maior. Uhum. E a gente tem visto isso muito no mercado. Vocês em ferramentas também têm visto isso? Como tem sido é, essa, esse cenário para vocês, uhum. de uma forma geral? Vocês têm conseguido convencer essas empresas menores da utilização de novas tecnologias durante seu processo produtivo ou isso ainda tem sido uma barreira dentro do, do negócio então falando bem franco bem rasgando o verbo mesmo é, a gente viaja bastante o mundo né eu conheço várias empresas na Alemanha Estados Unidos México enfim eu nunca tive a oportunidade de ir para a Ásia ainda mas pretendo será que eu estudo bastante sobre isso é, no Brasil ainda a, a entrada de novas tecnologias ainda é na minha opinião muito lenta a gente vê inovações sendo muito mais, é, é, tendo um, um, um terreno muito mais fértil é, na Europa, nos Estados Unidos e no, e no México está crescendo muito isso, eles são muito abertos. É, e por quê? Eu acho que o brasileiro muitas vezes ele é muito é, resistente à inovação, à mudança. Né? Então, assim, pô, eu sempre... É a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. A gente tem medo de mudança, né? E, e é o medo que, por exemplo, nós temos uma das empresas do nosso grupo do Brasil, é coreana, né? É um medo que, que a Coreia do Sul não teve. Né? O que, que era a Coreia do Sul há 20 anos atrás? Era um país que talvez não era nem a vigésima economia do mundo. E eles investiram em educação, inovação, tecnologia, e hoje são a quinta maior economia do mundo. Em 20 anos. Né? E é o que aconteceu ao inverso com a Argentina, aconteceu com. A Coreia é assim como na China também. Né? A gente, muita gente fala hoje, na minha opinião, muito errado, que a China é barato porque a mão de obra é barata e a mão de obra é escrava. Acabou, não esquece isso. Isso aí é coisa de 30 anos atrás. Hoje a China tem produtos competitivos e de altíssima qualidade e com bons preços porque eles são produtivos. Por isso que eu comentei que o nosso foco da, da convenção de vendas nossa na semana passada foi produtividade. E por isso que é muito legal que você comentou. Ah, como que a gente consegue trazer isso? Depende muito da abertura do cliente. É, e a gente, eu, eu levei a nossa equipe para dentro do Centro 4.0, lá do Senai, porque eles mostram produtividade. Então, é, é ensinar o nosso vendedor de ferramentas a realmente aquilo que dói no bolso do dono da empresa. E quando você fala de produtividade, você comentou, é, se eu tenho, por exemplo, uma fábrica que eu tenho 40% de OE, né, que é a disponibilidade de máquina, é, e o meu concorrente tem 50% de OE, ou 60% de OE, se tem uma disponibilidade maior porque ele otimiza em setup, ele troca menos ferramenta por dia, ou seja o que for. Trabalha com melhores tecnologias de ferramenta. Trabalha com melhores tecnologias, ele usa ao máximo a sua máquina. Né? É, não adianta se, se, se esse cara pode pagar até mais caro, ele vai roubar o seu funcionário, porque ele pode pagar mais caro porque ele tem, ele tem mais produtividade e produtividade gera menores custos. Né? Então a gente tenta sempre trazer isso para o cliente, de mostrar, ó, não é o preço da ferramenta em si. A Mapal, né, você conhece muito bem, alguns aqui que estão escutando conhecem, nunca vai ter um produto mais barato do mercado. Mas a gente certamente acredita, a gente, por isso que a gente é líder de mercado no nosso segmento, a gente tem um produto que traz o melhor custo-benefício. E o que a gente tenta cada vez mais ensinar para os nossos vendedores e, claro, passar isso para o cliente, é, não olha simplesmente o preço da ferramenta. Claro que o preço é importante na negociação, mas qual que é o benefício que isso pode te dar? Por isso que a gente investe tanto, né, e por isso que você é tão bom assim, né, Mauro? porque você começou na Amapal, é, a gente investe tanto em educação e tecnologia da nossa equipe para não focar só no inserto, na broca, na pastilha, e focar, sim, na produtividade eu que a gente acho, gera. Eu acho que isso que você falou aí sobre focar na produtividade é um, é um conceito não somente para a indústria, é para a vida, né? Vida. Então é que Então, a gente fala bastante para os jovens quando a gente vai uhum. dar uma palestra no Senai, e afins. Eu sou jovem, o... tá? Pode falar para mim. É, mais ou menos. <risos> mais ou menos, mais ou menos. Vamos, vamos continuar o assunto aqui. <risos> É, mas é, é muito importante a gente, é, a gente sempre coloca isso, invistam na inovação, invistam no conhecimento, invistam na tecnologia uhum. e olhem realmente no, no, no benefício que isso vai trazer para você lá na frente. É. Né? Então é, é algo muito importante que a gente Não, sempre E olha coloca. que legal, eu estava conversando com o outro cliente recentemente, a gente fez um, um grande projeto para um fabricante de máquinas no Brasil, alemão que tem fábrica no Brasil, é, acho que, por exemplo, eu vou falar é a Grobe, né? Todo mundo sabe que a gente é um grande cliente nosso, grande parceiro há muitos anos, né? Não é um cliente, é um parceiro mesmo. E eles estão nesse mesmo pegada que a gente. Eles também têm, quase 90% do market share deles até então era automotivo que está completamente mudando. Tanto que hoje a Grobe não faz só máquinas de usinagem, mas inclusive linhas de montagem de baterias e, e, e iluminação de, de motores. A gente fez um grande projeto com eles no Brasil para uma linha de produção de motores elétricos para Ford, infelizmente, não foi para o Brasil, foi para o México, então foi tudo de engenharia desenvolvida no Brasil, CROB, MAPAU, fab ferramentas fabricadas no Brasil, máquinas fabricadas no Brasil, retrofitadas também, porém, foi tudo para o México, né? Mas enfim, é, essa mudança, ela tem que ser acompanhada por todo mundo, né? Então você vê, a Mapal começou a investir muito em estudar a usinagem do imobility, há talvez 10 anos atrás. E o que, que nós estamos colhendo hoje? Ou seja, investiu o dinheiro em desenvolvimento, em pesquisa, 10 anos atrás, para usinagem de, de alumínios, de altas ligas, de fibra de carbono, enfim. Hoje nós somos o líder de mercado já em toda a usinagem de mobility automotivo. Muito bom. É, então, se não é à toa, mas você falou, tem que pensar no futuro e, e investir do educação. Você tem números sobre a indústria elétrica aqui no Brasil em relação a veículos? Por exemplo, veículos... É... De passeio, caminhões e tudo mais, Como você tem algum dado interessante para compartilhar com o, nosso, com o nosso público? Tem sim, depois eu vou te mandar, você pode até colocar aí na, na tela para o pessoal, é, é um dado bem recente e nada, nada confidencial. É a apresentação da Anfávia de janeiro, do fechamento dos números de 2022, que é a, a Associação dos Fabricantes de Veículos Nacionais, é, isso está crescendo muito, né? quando a gente fala de eletrificação, está é, crescendo demais no mundo inteiro. No Brasil, nós estamos a passinho de tartaruga ainda, bem atrás. Só para você ter uma noção, na, no mundo hoje, aproximadamente 10% dos carros produzidos no ano passado são eletrificados, no mundo inteiro. No Brasil, isso aí é 2%. Na Europa, no ano passado, já foi 30%. Né? Ou seja, a Europa é 30%, o mundo inteiro na média 10%, nós estamos a 2%. Isso tem vários motivos. Não é porque nós somos atrasados, não. Depois nós vamos falar sobre isso, porque eu acho que a gente está muito acima da Europa nesse sentido, na questão de energia, principalmente. Mas no Brasil hoje são, né, como eu falei, 2%. Porém, quando a gente fala de ah, carros elétricos, nós temos que separar o que é um carro que a gente chama de full electric, que é totalmente elétrico, Ou híbrido. e o que é um carro híbrido. Uhum. Né? É, hoje, desses... Eu tenho um número aqui, 49.300 carros é, produzidos, é, elétricos, perdão, vendidos, né, emplacados, no Brasil, produz é bem menos, no Brasil. Desses 49, é, se não me engano, 95% é híbrido e os 5% são elétricos totalmente. Né? E o híbrido eu entendo realmente que é a solução melhor, principalmente para países como o nosso que tem uma malha viária, rodoviária muito grande, extremamente ampla. Nós não temos infraestrutura de abastecimento com carro totalmente elétrico, apenas nas grandes cidades. É, e tem uma outra questão. A gente tem uma solução energética muito melhor, na minha opinião, que é o próprio etanol. Com certeza. Né? Na parte de caminhões, é, isso sim já é algo que está evoluindo bastante, porque a parte de caminhões, para a questão de logística, principalmente para o Last Mile, aí sim os elétricos estão ganhando bastante força, porque as empresas, as transportadoras, criam logística, é, infraestrutura própria de reabastecimento, e aí vale a pena. Inclusive é viável financeiramente, além de ser, obviamente, vantajoso para o ambiente. E o que tem crescido muito é o biogás. O biogás ou hidrogênio, enfim, é, é, fontes de motores a combustão. Motores a combustão, que é o um motor tradicional exatamente igual o que nós temos já, uma capacidade instalada muito grande de produção, porém com um combustível que não é fóssil, okay. que é renovável e aí não tem a, algum impacto ambiental uh, que os outros têm. É, eu acho que ainda tem um passo muito grande, né mas aí eu, eu linko esse passo muito grande também com a parte robótica. A gente já falou sobre isso daí aqui no Brasil, o Brasil ainda está uhum. muito longe. E eu gosto de ver as coisas sempre como oportunidade, não como, como nada diferente disso. Eu hum. acho que a questão dos carros elétricos também é uma oportunidade. Sim. E, ou seja, vai ter uma mudança muito grande. As empresas vão ter que investir em novas tecnologias. Isso vai criar oportunidades diversas aqui no Brasil. A gente sempre uhum. fala... Tudo que puder ser automatizado, será automatizado. Certamente. Isso é fato, não tem como. A gente não vai ver mais aquela pessoa pegando, tirando uma peça de uma uhum. máquina e colocando uma outra é. peça. Vai ter um robô fazendo isso. Uhum. Com os carros elétricos é uma tendência global de se tornarem elétricos. Uhum. Os, perdão, os carros, a tendência global de é se tornarem elétricos. Agora, como e quando e de que forma se vai ser híbrido, se uhum. vai ser 100% elétrico, Uhum. Só o futuro dirá, é. certo? Certo. É. E eu gosto, eu queria acrescentar uma coisa que você falou, né? Como e quando e tal, mas é, já para colocar um, um meu ponto de vista nisso aí, que é um pouco diferente de muita gente, é o porquê. Né? Existe uma tendência global de vir os carros elétricos em contrapartida de combustão interna. Ok, o porquê disso? Né? O grande motivo disso é a questão da emissão de, emissão de poluentes. Claro, é óbvio que um carro elétrico Ele não emite poluentes. Né, é praticamente zero é, Em relação a um motor a combustão interna A gasolina, ou a diesel, enfim, tradicional Beleza Só que aí você tem que pensar o seguinte Qual que é a matriz energética que você está utilizando Para poder abastecer essa bateria E aí você pensa Onde que, eu dei alguns dados aqui né, 30% dos veículos produzidos na Europa No ano passado já foram eletrificados E na Europa, diferentemente do Brasil Lá a grande maioria dos eletrificados são full elétricos São totalmente elétricos Uma menor parte é híbrido e lá na Europa nós temos até uns dados, aqui é o de 2018, tá? É um pouco desatualizado, mas é da, do IEA, que é Institute Economic Analytics da Europa, é, mas que não mudou tanta coisa. Em 2018, que é praticamente a mesma coisa, a matriz energética da Europa, 81% é combustível fóssil. Ou seja, se você colocar o seu carro na tomada lá na Alemanha, tá na Inglaterra o e tal. Ali pra, pra é, gerar o... Rápido, números rápidos, 27% é queima de carvão mineral. 31% queima de petróleo, 23% gás natural, e aí sim vem 9% bioenergia, 5% nuclear, nuclear que já está encerrando, a partir desse ano, por exemplo, a Alemanha fecha todas as Exatamente. usinas nucleares, isso era 5%, ou seja, como é que vai compensar isso? Com o gás natural, que vem da, da Rússia, agora está com a questão da guerra, a Rússia está bloqueando, eles não têm... A, a questão da mudança da matriz energética, ela é muito difícil, você simplesmente passar a produzir energia eólica, energia solar, é claro que isso está crescendo, mas o potencial de geração de energia, ele não acompanha uma coisa que é fundamental e pouco, eu vejo pouco se falar disso, é que existe uma tendência global de aumento de demanda energética per capita. Cada um de nós, cada ano que passa, a gente está demandando mais energia. Antigamente ninguém tinha um celular para carregar, não tinha um tablet, não tinha um computador é. e, e outros, né? Olha quantas coisas, estamos aqui com três câmeras, um celular, um tablet, uma televisão, um ar-condicionado, um microfone, isso aí que você falou, não, não tinha, e cada vez mais a gente está mais conectado, isso demanda energia. É isso aí. Então... Conrado, o assunto tá, tá bom. Eu acho que vale a pena depois a gente marcar uma segunda conversa, que acho claro, gente tem tá muito pra gente discutir aqui. Nosso público acho que vai gostar bastante desse episódio, mas eu acho que chegou o momento da gente falar de that. This or that. Fiquei S até curioso do que, que é isso. Vamos ver. Vamos lá, é uma surpresa pra ele, Isabela. Ah, a gente não apresentou. A Isabela tá com a gente aqui. Isabela Momesso, a nossa podcaster oficial. Então, ela que vai editar todos os vídeos, ela que está cuidando de todo esse, esse nosso programa. Inclusive, se eu tiver gaguejado, a culpa é dela, né? Com toda certeza. <risos> Pessoal, a gente falou de elétrico. Olha que legal isso daqui. Primeiro porta-ferramenta inteligente do mercado. Está aqui na mesa. Muito legal. Aí tendo. Depois a gente vai colocar um videozinho, o um link para vocês aí, para vocês conhecerem isso. Qua ah, também não conhece. Esse eu não, pra, esse eu não conheço. Esse eu não conheço. Vamos lá, Isa. Manda ver o Deezardet. Uh, temos uma pergunta. Você vai ter que escolher um dos dois uhum. e justificar o porquê. Ok. Usinagem de alumínio ou usinagem de aço? Tem que escolher assim um dos dois? Exatamente. Tá, o que eu sou mais familiar, usinagem de alumínio. E o porquê? Porque, eu, né, como eu falei, eu sou, a Mapauta trabalha mais nessa área e porque é uma tendência global do mercado, principalmente automotivo, mais peças de alumínio, menos peças de aço, pelo peso e pelas características propriedades mecânicas. Resposta foi, foi boa, foi boa. Isabela, próximo. Frezamento ou torneamento? Fresamento Difícil, ou torneamento. né? Cara, é fresamento E o porquê? De novo, é, eu tenho mais familiaridade, trabalho bastante com o frezamento, a Mapau tem poucas é, ferramentas para atoneamento, algumas coisas mais específicas. E... E frezamento, por tudo que a gente falou, né, de remoção de material, de uma peça que saia de 200 kg para, como você falou, 3 kg, 5 quilos, enfim, a, tudo isso é por frezamento. Né? Então, o que a Mapal tem mais desenvolvido recentemente em fresamento para usar de titânio, alumínio, altas ligas, fibra de carbono, é em fresamento a gente tem estudado isso diariamente. Muito bom. Último. Ah, agora eu quero só ver. Qual que você vai escolher? Eu quero ver o porquê. Cara... Um carro elétrico da BMW ou um carro elétrico da Nissan? Hoje nem um dos dois, mas eu tenho que escolher um dos tem, dois. Tem, que escolher. É, o maior é, do Brasil. É justamente complicado. essa <risos> da gente colocar você no, numa sinuca de bico aí, quer ver qual que você vai escolher? Cara, BMW. Ah, só porque é BMW? Qual que é o qual que é o motivo de você estar tá escolhendo? Não, dele? não é porque é bom. É alemão assim como a Mapau, empresa uhum. alemã, né? É, nunca tive nenhuma das duas marcas Então não é preferência de marca não Mas é porque hoje a as empresas europeias, de forma geral, a BMW investe muito mais em tecnologia de, de carros elétricos, já está há mais tempo do que as japonesas. As japonesas têm uma cultura, aí de, principalmente a Toyota, e ela puxa todo mundo, de ser mais resistente ao carro full electric, né? nesse caso é um carro elétrico totalmente, eles investem muito mais na tecnologia híbrida, então tem até uma, uma briga aí nessa questão, uma briga, uma discussão, então hoje certamente um carro, no meu ponto de vista, né, claro, um carro europeu elétrico, ele é muito mais confiável do que um carro japonês elétrico. Muito bom. Valeu, Isabela. Deu certo? Valeu. Acertei a resposta? Isa Isabela, <risos> Isabela aceitou aqui, falou que valeu as perguntas. Vamos lá, finalizando o nosso podcast de hoje, nosso episódio de hoje. Conrado, como que a gente encontra no LinkedIn? cara no LinkedIn, meu Conrado Diniz, é, mas vocês podem procurar pela Mapau do Brasil também. Muito tá? bom. E assim como no Instagram, Mapal do Brasil, a gente tem feito várias várias ações. A gente deu uma remodelada aí. Inclusive a Mapal da Alemanha está seguindo os passos da Mapal do Brasil para fazer uma remodelagem nas redes sociais. Muito Recentemente bom. eles nos passaram em seguidores. Tem poucos meses, ah, pelo que que que bom. Que parece. Muito bom. Assim como no Facebook também. Muito bom. Peachunk é, encontra a gente nas redes sociais. Chunk -br, Brasil, LinkedIn, é, Chunk Brasil. No, no Instagram chunkbr no Facebook também e quem quiser me encontrar no, no LinkedIn, Mayra Lantero Isabela, Isabela Momesso no LinkedIn certo? Pessoal, muito obrigado mais uma vez Conrado, eu agradeço imensamente a sua presença no nosso episódio de hoje, até o próximo episódio e tchau! Valeu!